Ulysses de Leandline enfrenta a mulher de preto frente a frente e algo sobrenatural acontece. Algo sombrio está andando pelo cemitério. Terror durante a exploração árabe em casas abandonadas. Mulher possuída é encontrada em prédio abandonado que era um antigo manicômio. Fenômenos assustadores e manifestações intensas em terraço na Índia e muito mais. Mas antes já vai deixar o seu like para o nosso vídeo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 No vídeo que se segue, um grupo de exploradores urbanos estavam vagando entre os túmulos de um cemitério na Argentina. O tempo foi se passando e, por volta das 3 da madrugada, o mal começou a ter liberdade para se manifestar. Pero notamos que, se ve como una sombra o algo. A ver, es un, un poquito borroso, pero es una tumba. A ver. es una tumba. A A ver, apresa. No mames, se está moviendo, güey. Vámonos allá. Este sale. es un momento en que un ser obscuro vaga entre los túmulos. A aparição causou arrepios. Em seguida, eles deixaram o local, pois a partir daí tudo poderia acontecer. E você, já viu? Ou também gostaria de ver um vulto como este na sua frente? Residências abandonadas, mas essa tem algo especial. Este caso ficou conhecido e teve repercussão mundial. Um homem estava explorando casas de um vilarejo abandonado quando sons estranhos começaram a ecoar por todos os lados como se algo estivesse o seguindo. <risos> La ilah ilallah, mas sempre que ele ia ver quem era ou o que era, não encontrava nada. Bismillah, La ilah ilallah, não era nada até ele entrar nesta casa. Bismillah La ilah ilallah, La Ah, ilallah. Aqui a situação chegou em outro patamar, o que arremessou aquele objeto. Mas fique calmo, o pesadelo ainda nem começou. No corredor ouvi-se um barulho, como se um grande objeto estivesse sendo movimentado. La Depois do susto, a primeira coisa que ele fez foi ver se havia alguém naquele quarto. Depois do susto, a primeira coisa que ele fez foi ver se havia alguém naquele quarto. E ele estava certo, realmente havia alguém. Alguém do plano espiritual. Oh. Espírito! Clark levou sua equipe a uma exploração em um manicômio abandonado. O local encontra-se totalmente destruído e pichado e certamente possui muitos perigos. Enquanto vagavam pelos corredores, escutaram os gritos de uma mulher. Onde foi? Onde foi? Hello. Fuck. Hello. vir alguém precisando de ajuda. Lá está ela, agachada em um quarto escuro. Steady, That door frame just moved. que you está Is everything alright? What are you doing in here on your own? The light's stunning, oh, yes! rob, out, rob, out. Rob, out. Ela não está nada bem. Pode ser uma mulher louca, na melhor das hipóteses, caso contrário, é hora de pôr a mão na cabeça dela e começar a orar. Ela pode ser impalada ou algo. Explique-se. Pronto, tenta não começar a gritar. Pull a então! then. homem no in the a Não! her up! Porra! Chega! Chega! Chega! Chega! Chega! O que é uma... oh, isso? Ela age com hostilidade sempre que alguém tenta se aproximar. Sim, é o diabo que está agindo através dela. Ela se comporta feito um animal feroz. O que aconteceu? Ela riu em você, face Quando eles desistiram e decidiram ir embora, ela veio atrás enlouquecida para mordê-los. Oh shit. Wait, lá, don't go there. We can't go there. Para deixar o prédio, eles vão ter que passar por ela. Um grupo de exploradores retornaram à estrada rural da Mulher de Preto para combatê-la. Dessa vez, eles voltaram com um reforço. Ulisses do canal Memória Sobrenatural. A reação ali né? no pasto. Parece que a caçada de hoje promete. Para combater a entidade, ele trouxe um machado místico antidemônio. Neste momento algo que jamais imaginavam que um dia aconteceria, acabou acontecendo. Eu acho que já deu, acho que é melhor nós ir embora. Ah! Ah! <risos> O isso, que velho? Olha isso, olha cara, cara, isso! Caramba, cara! Vambora daqui, velho! De novo, velho! De nada, velho! De Cara do céu, velho! Cara! Mas devia ter parado lá, cara! Não devia ter parado lá, cara! Sim! Perfeito! O que foi? que foi, cara? Ai, meu Deus, cara! O ah, que é isso hein? aí? Peraí, velho! Parece que o que habita a região não quer por perto e o puxou bruscamente para fora do carro. Mas ele não deixou barato e foi revidar. Polícia! O polícia. Que, que deu, velho? Polícia! Olha at this! Look at this! Look at this! Look at this! perto dela, cara! fica perto Sim, ele ficou frente a frente com a Dama de Preto Que por muitos anos trouxe caos à região E com seu machado místico Ele fez o que tinha que ser feito já há muito tempo E assim ele mandou a Dama de Preto para as profundezas do inferno Aonde queimará por toda a eternidade Meu Deus do céu velho, meu Deus do céu cara Como eu queria ter um machado desses uma, uma, uma coisa assim ó, Unha, muito forte cara. E aquilo foi, não deu tempo de segurar em nada Eu tentei segurar, não deu porque foi despercebido Tu é louco velho, meu Deus Se há um local onde o mal é democrático, é na Índia, pois lá o mal aparece para todo mundo. No vídeo que se segue temos um grupo de irmãos dormindo no terraço. Estava muito calor e o ventilador havia quebrado, então eles tiveram essa ideia. Porém, durante a noite uma série de manifestações paranormais foram captadas por uma câmera de segurança. <risos> Após objetos se moverem, um vulto negro apareceu em uma outra laje no fundo. Uma delas já está começando a se incomodar. Depois do susto, preferiu voltar a dormir. mas as manifestações ainda estavam nos estados iniciais. A situação chegou a um nível alarmante quando uma menina de branco se posicionou na laje.